Fala, gente querida, aqui do meu YouTube, tudo bem com vocês? Ai, não era pra falar YouTube, senão depois eu boto o vídeo no IGTV e daí fica aquela coisa. Agora foi. Seguinte, vamos falar sobre aquela foto modelética. Foto de caras e bocas, foto de carão, foto da cara da pessoa no Instagram. Isso vale a pena? Vale a pena fazer isso o tempo todo? O hum, que, que você acha cara para bem gente seguinte em todas as redes sociais acredito que tem que ter um pouco da nossa cara né porque não adianta a gente quer conquistar a autoridade a gente quer se aproximar das pessoas e isso é uma relação um pouco pessoal então se você trabalha pessoalmente, mesmo que seja com fins para negócio, mas você trabalha o negócio de uma pessoa, que no caso seria você, como eu, que tenho um Instagram que é meu, Regina e que é um Instagram para negócio, que eu faço negócio no meu Instagram, bom, o que, que você tem que fazer? Tem que publicar a sua cara? Não não é obrigado a publicar a cara inclusive a gente tem vários perfis que a gente não publica cara e eles vão muito bem obrigado mas se você tiver uma cara assim harmônica se você tiver uma cara expressiva se você tiver condições de fazer boas fotos isso pode fazer com que a audiência goste mais de você porque ela se aproxima de você vendo as suas fotos agora eu vejo por aí alguns instagrams que são feitos para negócio e que tem só a cara da pessoa Hum, dependendo do tipo de negócio que essa pessoa faça no Instagram, talvez não seja tão interessante manter só a sua cara no feed, no seu feed, o um feed cheio de fotos próprias. Por quê? Explico. Fotos próprias vão trazer muitos likes, isso não tem a menor dúvida. Se você tem um approach com a sua audiência, as pessoas gostam de ver caras de pessoas, elas gosta de ver fotos de pessoas. Então, se você publicar foto de você, você, você, você, você vai ter likes. Bem. Mas agora lembra daquela máxima, likes don't pay the bills. Exatamente, likes não pagam contas, criatura. Então assim, ninguém vive de like, você tem que viver de estratégia de conteúdo. E dentro de uma estratégia de conteúdo, é importante que o seu conteúdo tenha um grau de compartilhamento. Porque se você tiver posts compartilhados, você vai ter pessoas vindo no seu perfil e passando a seguir você porque foram recomendados pelos seus amigos. Sim, cara pálida, compartilhamento nada mais é do que uma recomendação do seu perfil para aquela rede de quem compartilhou o seu conteúdo. Então precisamos de uma dose de compartilhamento se a gente quer crescer no Instagram. E aí eu te pergunto, quem é que vai compartilhar uma foto da sua cara no stories, por exemplo? Quem é que vai botar no, no feed de notícias uma foto da sua cara? É muito difícil, então você tem que pensar em conteúdos que levem uma imagem e um texto que as pessoas tenham um desejo de passar adiante, de contar para outras pessoas. Vale humor, vale coisas queridas, vale uma informação blástica, vale uma frase motivacional, não gosto muito, mas uma frase inteligente que não seja do Steve Jobs e nem do Einstein, né? Que tenha rodado o mundo já e que o mundo inteiro já sabe, faça coisas que ninguém fez. Procure aí frases nos livros que você leu, encontre frases dentro de você, leia um poema e. Tenha criatividade para produzir um quote, sim, frases são quotes. É aquilo que você escreveu, é uma frase que diz alguma coisa só em poucas palavras. Produza isso, porque isso funciona. Agora, se não for óbvio, porque eu já falei, até lá no meu Instagram tem um post sobre conteúdo óbvio vai lá e leia por favor porque assim conteúdo óbvio não chama atenção conteúdo óbvio não faz amor entendeu aliás pessoas óbvias geralmente não fazem amor então se a gente quer fazer amor nas redes sociais a gente precisa ser não óbvio e aí, isso inclui a fotinho da nossa cara. Vamos usar de vez em quando e vamos dar chance para outros conteúdos lindos que a gente é capaz de produzir, outros conteúdos maravilhosos que podem levar as pessoas a não se segurar ao desejo de compartilhá-lo com os seus amigos valeu! Agora, Rejane, eu não tô afim de botar minha cara... Falou, cara pálida, olha só. Vou botar aqui o perfil do Aprenda Neuromarketing, inclusive segue lá, que esse perfil é a curadoria de conteúdo meu e do Arthur Paredes. Meu sozinho, assim, lindo e inteligente, que eu só tenho sozinho assim, inteligente, né? Aqui vou botar aqui aprenda neuromarketing você vou deixar o link aqui não tem foto de ninguém inclusive quando eu e o arthur a gente resolveu botar as fotos nossa não teve nem engajamento Por quê? porque o perfil chama aprenda neuromarketing estamos segmentados por quê? pelo assunto e perfis segmentados pelo assunto às vezes podem desconectar de imagens de pessoas então tá lá o nosso nome mas a gente fez teste com a nossa cara e não vingou olha que lindo as pessoas preferem saber do que a gente escreve do que curtir a gente então tem que entender essa dinâmica mas um perfil que leva o nome de uma pessoa, acho interessante pensar. Contrata um fotógrafo, né? faz um book e daí vai usando essas fotos do seu book uma vez por semana, né? uma coisa assim, que eu acho que pode funcionar. Valeu? Então assim, gostou desse vídeo? Me diz aqui o que, que tu acha de botar foto da pessoa, foto de modelete, no feed do Instagram e a gente vai iniciar um debate com a sua pergunta. Perguntas aqui, por favor. Se quiser fazer uma coisa em box só pra mim, vai lá no Instagram, arroba rejento que eu respondo, viu? Responda, galera. Valeu? Um beijo e até o próximo vídeo. Quando a gente ama, é claro que a gente cuida. Fala que me ama, só que é da boca pra fora. Ou você me engana, ah, não está madura. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Onde está você agora?